É gravíssimo o que a gente está vivendo, a situação é inédita de um secretário nativa atuando e preso numa operação do Ministério Público. A situação, além de grave, é uma situação que nos envolve num momento ainda mais difícil da nossa realidade, da nossa geração, da nossa história. Nós estamos vivendo uma pandemia que a gente não sabe ainda as consequências dela. A senadora Leila falava aqui agora das dificuldades que ela viveu nesse processo da Covid-19 e quantos milhares de pessoas aqui da nossa cidade não estão sofrendo com essa pandemia, com a falta de vagas em UTI, com a falta de medicação, mas também com sofrimento pessoal, psíquico, subjetivo. Como é que autoridades públicas brincam com essa realidade, com essa situação? Então isso é grave. Isso tem que movimentar a sociedade. Essa é a pauta prioritária. Não tem que ter outra votação, não tem que ter outra agenda prioritária que não seja, nesse momento, a agenda da saúde pública. E a agenda da saúde pública só vai ser prioritária se a gente começar a investigar o que está acontecendo. Então a CPI nesse momento é fundamental. Não dá para o governador do Distrito Federal ter de sobre o que está acontecendo. O secretário de Saúde, agora em exercício, Osnei, precisa vir à Câmara Legislativa do Distrito Federal, prestar esclarecimento sobre o que está acontecendo. O novo subsecretário de Administração Geral precisa dizer o que está acontecendo. Na condução da crise, a vinda de vocês aqui hoje, a fala da senadora Leila, foi muito importante, reforça que essa instituição tem que cumprir o seu papel. Eu tenho muito orgulho de ter sido um dos primeiros a assinar a CPI, já 94 dias atrás, ter feito um requerimento de convocação do secretário de Saúde, de ter composto junto com a deputada Arlete Sampaio, que foi idealizadora de uma frente parlamentar da Covid. Ela tentou inúmeras vezes convocar as autoridades para poderem prestar esclarecimentos e acompanhar. O nosso mandato também fez um grupo de trabalho junto com outros órgãos, o Conselho de Direitos Humanos, a Comissão de Direitos Humanos, OAB. A gente está com a presença aqui da Geovânia, que é a presidenta do Conselho de Saúde do Distrito Federal. É uma figura muito importante da cidade, que tem lutado na fiscalização da saúde, no comprometimento com os nossos profissionais de saúde que estão aí na linha de frente nas unidades. A tua força e a força de todos os sindicatos que estão envolvidos nesse processo é muito importante de forma fiscalizatória, mas agora é hora da Câmara assumir o seu papel. E o nosso papel é um papel de fiscalização. E a CPI proposta pelo deputado Leandro Grais, nesse momento, tem que ser a pauta prioritária e não dá para a gente tentar achar uma outra agenda. Eu acho que o Poder Legislativo local precisa assumir o seu papel. Nós precisamos deliberar pela instalação imediata da Comissão Parlamentar de Inquérito, sobre a pandemia e dar uma resposta concreta e contundente na defesa da vida. Porque nós estamos aqui, mas em luto pelo que está acontecendo. Isso não é palco político. O nosso dever ético... Nesse momento, e o nosso dever político também, como eleitos instituídos aqui pelo povo, é fiscalizar e dar uma resposta à população do DF. A consequência é uma saúde pública muito melhor. A Comissão Parlamentar de Inquérito ela pode trazer uma série de proposições importantes para mudar de forma estrutural a nossa saúde, que tem sido um palco recorrente dos maiores esquemas de corrupção dessa cidade.